Estava fazendo aquilo que todas gostam de fazer, gravar uma dancinha para o TikTok e para o gado curtir, mas no vídeo parecia haver alguém ou alguma coisa que também queria entrar na dança. A impressão minha ou há o fantasma de uma menina no topo da escada? falar em corpos humanos que não se decompõem após a morte, são chamados corpos incorruptos. A medicina não tem uma explicação clara para isso, mas de alguma forma, sem métodos de embalsamamento, os corpos resistem a uma degradação natural. Para alguns, este fato é considerado um milagre. Há cerca de 100 santos e papas cujos corpos a Terra não comeu, o que ajudou no processo de canonização. Para a Igreja Católica, a incorrupção do corpo é sinal de santidade, como no caso da Santa Bernadette Sobeiro que morreu em 1989, aos 30 anos. Em 1909 seu corpo foi exumado pela primeira vez e seu cadáver ainda estava intacto. Até hoje seu corpo permanece desta forma em um convento na França. Este é o caso de uma menina americana que tem um hábito muito bizarro. Ela tem um vício doentio por baratas. Anda com as baratas, janta com as baratas, toma banho com as baratas e até dorme rodeada de baratas. E você, conhece alguém que também tem um hábito bizarro? estava vendo alguma coisa até que algo aconteceu. Ele parece olhar hipnotizado para algo que só ele vê. No fundo, a mãe distraída. Simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Depois desta ocasião, ele nunca mais foi encontrado. Teria ele sido abduzido ou Deus o tomou para si? Sim, isso mesmo. Teria sido ele arrebatado? imagens vimos uma menina inocente se divertindo com sua linda boneca e tudo estava indo muito bem, até que algo macabro aconteceu... So, Caliana, what? Note que a menina correu sem se despedir de tanto medo que sentiu. Parece que ela contemplou com seus próprios olhos a boneca mexendo a cabeça sozinha. A criança ficou em estado de choque e correu imediatamente para os braços dos pais. Este caso foi registrado na Sérvia. Nas imagens... Vimos um menino desesperado chorando. Ele estava sozinho em sua casa, mas parece que algo veio lhe fazer companhia. A de uma casa, um evento paranormal no qual um fantasma é filmado entrando no quarto de uma menina. da sala, vemos ela correndo desesperadamente aos prantos na direção dos pais. O pai foi ver se alguém havia entrado no quarto, mas nada nem ninguém foi encontrado. O caso foi parar na grande mídia televisiva e foi tratado como um caso legítimo de manifestação espiritual. No vídeo que se segue, temos uma experiência espantosa registrada durante a exploração de uma casa abandonada na Síria. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wallahumah Shukta. Bismillah rahim Bismillah rahman rahim Bismillah بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم Parece que há algum tipo de chumirim árabe brincando pela casa. Mas só parece, pois o que se esconde nesta residência é muito pior. Algo me diz que ele nunca mais sairá desta casa. Volta. بسم الله الرحمن الرحيم بالله كلمات من الشر ما خلط دي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله بسم الله دي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله.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 feiticeira com seu boneco de voodoo fazendo algo nunca antes visto. Ela simplesmente fez o boneco levitar. Esse é o poder da bruxaria na Indonésia. Com certeza não há escapatória para o alvo deste ritual de magia obscura.